Nesse primeiro vídeo demonstraremos como realizar compra de Bitcoin utilizando-se uma bolsa de Bitcoin, uma exchange. Existem diversas exchanges no mercado, você pode conferir as comparações no site da Exchange War, que estará na descrição desse vídeo. Utilizaremos a Foxbit, pois é a que apresenta as menores taxas no mercado, tanto para depósitos, para lances e para saques. Esse é o site da Foxbit, que também estará na descrição. Procederemos agora à realização de cadastro, criando inicialmente um usuário e uma senha. O próximo passo é o preenchimento de um formulário básico e aceitar os termos de serviço da Exchange. A seguir aparecerá uma mensagem exigindo a verificação de conta. Esse é um procedimento requerido por todas as exchanges para permitir a negociação. Serão necessários mais alguns dados pessoais. Por último, o usuário deverá fazer upload de foto de um documento de identidade, comprovante de endereço e uma fotografia em que apareça o seu rosto e o documento de identidade simultaneamente. Lembrando apenas que essa burocracia é exigida na grande maioria das exchanges. E esse é um exemplo de foto com rosto e documento de identidade. Após o envio desses documentos é necessário aguardar a verificação dos mesmos pela equipe da Foxbit. Uma notificação por e-mail será enviada ao término desse processo. Após a confirmação de cadastro, faremos o depósito em reais, clicando em Depósitos, depois em Depósitos em reais. Então escolhe-se o banco de sua preferência. Digite o valor a ser depositado. Sugerimos que utilize um valor fracionado, para facilitar a identificação do depósito. Observe o valor das taxas e o valor líquido que será acreditado na sua conta. A seguir, os dados bancários para depósitos serão exibidos. Após a transferência, é necessário enviar o arquivo com o comprovante de depósito e aguardar a verificação pela Foxbit. Você perceberá o saldo creditado em sua conta assim que receber uma comunicação por e-mail da Exchange. Então você poderá observar as negociações em tempo real que estão ocorrendo. Os lances de compra e venda dados por outros usuários. Para realizar uma ordem de compra, você precisará verificar na Abra Mercado os valores praticados naquele instante. No momento em que esse vídeo era gravado, o Bitcoin era negociado a R$ 692. Reais, sendo o preço de compra variando em torno de 680 e o de venda 692. No entanto, os extremos de negociação variavam entre 721 e 680. Os lances que daremos ficarão próximos aos valores de compra. Você pode especular em valores menores, porém, pode não ocorrer a transação ou demorar muito para ser executada. Quanto mais próximo dos valores de venda, mais rápido será executada sua ordem. Lembrando que uma ordem pode ser executada de forma fracionada, ou seja, algum vendedor pode ter interesse em te vender uma fração do montante total pelo valor pedido. A ordem permanecerá aberta até que o saldo remanescente seja executado por outros vendedores. A seguir voltaremos ao início para postar uma ordem de compra. No valor por bitcoins, escolheremos o preço um pouco acima do praticado para a compra naquele momento, a fim de que a ordem fosse executada sem muita demora. No valor total, em reais, preencheremos o montante que desejamos comprar de bitcoins quando ele atingir o valor especificado. Essa será a quantidade total de bitcoins comprada nesses termos. Concluída a ordem de compra, precisaremos aguardar até que ela seja liquidada. Você pode dar ordens de compra para as oscilações de preço na baixa e de venda na alta. Porém, especular na bolsa de bitcoins é uma operação que envolve um risco grande. Deve levar em consideração as taxas e as tendências do mercado naquele momento. Não é aconselhável para quem tem pouca experiência nesse mercado. E também foge ao escopo desse vídeo tratar desses aspectos. Executado a ordem de compra, o usuário receberá um aviso por e-mail. Ao lugar novamente, aparecerá o saldo em bitcoins da compra. Se o usuário não tiver o propósito de especular na bolsa, é recomendável retirada desse bitcoin para sua carteira pessoal criptografada. As bolsas de bitcoins são alvos de ataques de hackers e há diversos registros de perdas dessa natureza em exchanges ao redor do mundo. Então, para finalizar, clicaremos no botão de retirada de bitcoins. Nessa nova janela, digitaremos o um montante de bitcoins que desejamos sacar. A seguir, preenchemos o campo com a carteira de destino. Por segurança, um código de confirmação será enviado para seu e-mail, sendo necessário informá-lo nesse novo painel para autorizar o saque. Assim que as três confirmações forem realizadas pela blockchain, o saldo aparecerá na sua carteira. Era isso pessoal, aguardem os próximos vídeos.